seja não tem uma mulher aqui hein tem dois três quatro cinco seis sete oito não dá para fazer com todo mundo gente não ter que ter um espaço enorme né até porque eu agradeço muito a, a todos que vieram Janaína... 4, 5, 6, 7, 8, 9 Falta a Flávia A Flávia, a Flávia A Flávia, a Flávia A Alana, a Alana faça um círculo, bem simples um círculo e dê as mãos tá? beleza? agora vocês vão gravar quem é a pessoa círculo assim, Renato aqui, ó Renato tá segurando com a mão dele direita a mão esquerda do... Tiago não, contra Tiago tá segurando o esquerda. o Tiago tá segurando a mão esquerda do deixo. Vocês têm que lembrar exatamente essa posição, tá bom? Quem é que você está segurando com a mão direita quem é que você está segurando com a mão esquerda? Eu tenho que lembrar do meu ou do todo? Não, só do seu. Sim, essa daqui é minha esquerda. Só do Só do seu, tá? Calma aí que vai rolar a música ainda, aí daí é que vai ficar legal. Vamos <risos> Beleza. O que vocês é vão fazer agora? Vocês vão soltar as mãos. Vamos começar a andar aqui nesse quê? Vamos Não, tem quando eu falar parar, vocês vão dar um jeito, até mais próximo, quando é mais próximo, quando é mais próximo, um dos isso, tá bom. Eu vou deixar você lá do outro lado lá, do é? nosso tá tá ah, pai. Tá Tá fora andando. a tração do script, do script, Fábio. Cadê a luz? Cadê a Eu tô querendo saber. Atrapalhando. É, Esse tô... não na segunda. parar. até tem mas tem viu <risos>